Estado liberal. O Estado liberal precisa ser compreendido como uma necessidade de transformação de um Estado que havia antes. Essa forma de governo que havia antes, ela está relacionada basicamente a uma estrutura, no caso a medieval. E essa estrutura medieval não existe o conceito de liberdade. A liberdade ela não pode ser compreendida nesse momento de fundar o Estado liberal, para a liberdade que a gente tem hoje. Significa dizer que, quando a gente for falar aqui de Estado liberal, a gente está falando de um radicalismo, de uma mudança, de um absolutismo, da mudança de um Estado feudal, com suzeranos e vassalos, para uma sociedade onde a liberdade é o principal ponto. A gente está falando de um Estado, de uma organização, e sempre é nesse sentido nós estamos falando de algo relacionado à organização produtiva política, social e economicamente. A gente tem uma relação política, social e econômica de um jeito, no um absolutismo, e nós vamos buscar estabelecer, através da Revolução Liberal, esse novo modo econômico, político e social de se estabelecer. Assim, o conceito de liberal ele está relacionado ao rompimento com o Estado absolutista, com o Estado despótico, com o Estado feudal. Essa perspectiva ela vai nos proporcionar, então, compreender que essa palavra liberdade, liberal, ela tem um sentido muito próprio nesse período. Ela vai evoluir com o passar do tempo, e evoluindo nesse passar do tempo, a gente vai poder, então, compreender efetivamente o que hoje seria o liberal. Mas para isso a gente precisa ter um liberal bem anterior. A liberdade exigida pelo pelo liberalismo, ela está associada a você ter uma condição e precisar usar dessa condição. Então, se eu tenho as condições, eu posso fazer isso acontecer. Eu não tenho no Estado feudal a, a, a propriedade da terra. Mesmo que eu possa usar essa terra, ela não é minha. Ela é da vontade do desejo do suzerano. Eu não tenho as ferramentas, eu não tenho a produção, eu não tenho uma série de elementos. O Estado liberal, querendo apropriar-se disso e ser livre para fazer o que quer com essas coisas, então monta um cabedal teórico e conceitual, ideológico, para estabelecer isso. E aí nós vamos ter, então, a tríade ou trinômio, liberdade, igualdade e fraternidade. E essas três palavras precisam estar juntas. Se elas não estiverem juntas, não há liberal. O Estado liberal precisa das três. Sem essas três coisas, nós não vamos ter o rompimento com o absolutismo. A liberdade, ela significa uma coisa. A igualdade significa outra coisa. E a fraternidade ainda outra. A gente precisa, então, entender essas três juntas, atuando em uma correspondência, se manifestando de maneira igual, para que as coisas possam acontecer. O Estado liberal inaugura um mundo novo muito novo, que não tem nada a ver com o anterior. Todas as relações serão alteradas. O valor dessas alterações será alterado. As leis que passarão a existir estabelecerão efetivamente todo o processo que ocorre. Findo o absolutismo, findo essa, essa estrutura econômica, onde você não é o dono nem de si mesmo, determinados casos, nós vamos ter o liberalismo. E é esse liberalismo, baseado em liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando, nesse período de tempo é que nós vamos tentar entender o surgimento do trinômio liberdade, igualdade e fraternidade e depois nós vamos trabalhar progressivamente dentro do desenvolvimento desse sistema, que a gente chama hoje de sistema capitalista. A próxima aula é de cinco minutos também, vai falar sobre liberdade, igualdade e fraternidade apenas. Já entendemos que o Estado liberal surge numa necessidade de suplantar, de ultrapassar aquela estrutura econômica e produtiva do Estado absolutista, do sistema feudal. Isso vai requerer, requerer uma nova estrutura de mundo, um novo mundo propriamente dito. Lembrando que esse mundo que, que acabou e o mundo que está surgindo pelo Estado Liberal, eles ainda são muito próximos um dos outros. A necessidade de um discurso radical é muito forte para romper com o passado. O discurso anterior precisa também ser muito forte, muito evidente, para tentar impedir essa emergência do discurso novo. A princípio, prestar atenção nessas coisas para a gente poder, então, efetivamente compreender a formação do Estado liberal e o um modo de produção capitalista. Até a próxima, a gente continua, na sequência, creio que na mesma fita ou em outro vídeo. Muito obrigado, até mais.